Vida curta pro A.S. Suas Neves Vida longa pra todo Rafael Braga Vida curta pro A.S. Suas Neves Vida longa pra todo Rafael Braga Ouvi dizer que é ano lírico Eu senti que tu cagou na letra DJ bol sou bom, rapaz Vamos, família Aquele clima, hein se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, de gão um hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, de gol um hip Hot. É o um hip hop Vem, vem, vem, vem Hoje eu não vi de brincadeira e vou... Não, é essa que é a cena, que mané, vem, vem, vem moleque, esse que é o sistema, mas assim ó, é essa que é a levada O sistema do rap que bate sempre na minha caminhada, trajetória, eu trago a minha história Por isso que eu chego aqui, tá ligado moleque que nem flora, mas ó, é essa que é a essência Não é por nada não, mas seu rap aqui já tá em decadência Você, meu... Você fala assim, qualquer é da fita, não importa a minha história, tá ligado? O importante é a minha correria. Mas assim ó, é dia após dia de luto, e tá ligado? Por isso que eu chego aqui, moleque. Mano, que orgulho! Você tá ligando os um trajetória, Que é atroz, essa que é fita, vira lá do longo tá ligado a troca. O cara é assassino, mas assim ó, é essa que é a resenha. O cara é assassino, ele sim moleque que traz a presença. Uhum. Primeiro round para conta, certo? Vai que vai, mano. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó. Olha no olho, ai, tá até de óculos escuros, tá morrendo de medo. Vai que vai, vamos que vamos. Segundo round na voz, Lua terminou, Lua começa violentamente, espantem-se! Então, eu falei de LOL, eu trago a essência Eu sou cultura, tá ligado? Fazer o que? Sou resistência Mas assim, ó, é essa que é a minha postura Hip Hop não é lazer, mano Isso é cultura, é rua, é vivência Isso é proceder, fazer o que? Tá ligado? Vou mandando no R.A.P Eu conquisto o meu espaço Essa que é fita e logo menos Vou conquistar a lua. minha correria E essa que é a caminhada Não é por nada não, mas os moleques Voando bem, mais que a NASA Tá falando Invadindo no meu, mano, fica do seu lado Que eu fico no meu, tá ligado? Tá gritando na minha cara Mas não precisa falar alto, mano na Beleza, beleza, beleza Mas assim ó, essa que é assim Eu chego aqui rimando Eu vou dar força pra você continuar nessa jornada E essa que é a levada Não é por nada não, levanta a voz Bora, vamos caminhar Valeu pelo amor Vai chegar na faz barulho aí, família. Oh.